Para fecharmos as nossas mini aulas, no caso, nós iremos finalizar com a construção de um livro interativo. O um livro interativo é. Ele abrange mais recursos, né, do H5P. É, vimos que o Curse Presentation já possui muitas atividades inclusas nele, mas o livro interativo, como veremos, possibilita a adição de mais recursos ainda. Então, faremos aquele processo, né, de ativar a edição, adicionar recurso, conteúdo interativo. Na página que segue, nós iremos agora escolher o Interactive Book. Então, vamos aqui selecionar. E temos aqui semana... Livro interativo. Então, o que é que faz o, o livro interativo? Vou aqui colocar em tela cheia para facilitar a nossa adição. O que é, que é o livro interativo? Ele possibilita a agregação de boa parte dos recursos do H5P em um único recurso. Então, nós temos aqui um formato de livro e nós podemos adicionar todos esses tipos de atividade dentro desse livro. Então nós temos a Cordeon, nós temos a Gamoto, nós temos o próprio Curse Presentation, temos o Dialog Cards, temos o Drag and Drop, temos o Image Spot, Temos aqui uma infinidade de recursos que podem ser é, adicionados nesse livro. E é, eu convido vocês ao verem a documentação da H5P para ver o que cada um desses recursos faz. Tenho certeza que eles serão muito úteis para, para as suas disciplinas. É, no caso, eu vou começar aqui com um acordeão só para a gente é, sair um pouco do verdadeiro ou falso, da múltipla escolha. Então, nós temos aqui um conteúdo em acordeão com o título teste. Então, o título do primeiro vai ser um teste com um texto, Laura Y. É... E vou adicionar um novo, pa um novo painel né, de texto. Então, vou fazer o teste 2. Teste 2. E, por fim, vou fazer o teste 3. Vou aqui salvar. persist to save. Então, vou fechar aqui a tela cheia. E vou salvar e mostrar. Como é que é esse acordeão? Ele permite que a gente agregue textos de forma escondida no painel. Então, isso significa que nós teremos ali os títulos teste 1, teste 2 e teste 3, é, dessa forma, e temos aqui só esses setas indicando que temos aí textos embutidos nesse teste. Então, isso aqui é um recurso muito ideal quando a gente quer tratar sobre é, conceitos. Então, a gente pode inserir um conceito, né? e no lorem y nós podemos defini-lo, né, colocando realmente aí um texto e discorre sobre ele. Então, agora continuaremos a editar o nosso livro interativo, então vamos ali editar configurações e vamos adicionar mais uma página, então aqui é a página do acorde Uma das vantagens de utilizarmos o livro interativo é que nós podemos estender as páginas, tanto para a lateral, né, que seria adicionando uma nova página, como estendendo a já existente com um novo recurso. Então, nós vamos aqui em adicionar um componente e iremos aqui colocar algo, algum conteúdo interativo. No caso, eu vou usar o Image Hotspot, né, só para a gente ter é, noção do que seria né, esse recurso. Basicamente, a gente adiciona é, pontos... <coughs> que são relevantes, então nós temos aqui uma capa, então o que seria o hotspot? seria a gente colocar um ponto onde é, um conteúdo pode ser abordado de uma maneira um pouco mais eficiente nós temos aqui, vou marcar aqui no Office 365 então no Office 365 eu posso adicionar um texto, né, falar ah, o que é o Office 365 mas eu também posso colocar um vídeo da própria Microsoft Aqui, detalhes sobre isso. Aí, mais uma vez, a gente vai adicionar um arquivo de vídeo, colocando o link. Da mesma forma, a gente pode adicionar uma imagem. Então, vou aqui colocar um texto e vou falar aqui no Google, que o Office 365. O que é, que é o Office 365? Então, vou aqui no Google, seleciono a nossa página. Aqui, estou na minha página né, pessoal. Mas, temos aqui aqui ó, projetado para ajudar a papapá, só para a gente ter uma noção o título coloca o Office 365 aqui é importante a gente colocar a maior letra possível, né, título 2 então nós temos aqui um image hotspot caso nós queremos é, é, trabalhar com o cursor presentation também nós podemos então, aí nós teremos aí uma apresentação um pouco diferente do Curse Presentation. Então, vou adicionar aqui no um Curse Presentation. Então, obviamente, aquela telinha de edição do, da, do recurso é nos apresentada. É, algo interessante que aqui nós podemos fazer é tirar essa barra de navegação. Então, nós vamos aqui em configuração, então vamos aqui é, habilitar modo superfície ativa. Então, ele some. Então, vamos fazer aqui o mesmo projeto, né, de antes, na imagem, e aqui, tal, done. Então, e faremos então aqui a inserção da nossa capinha. Veja aqui, sem a, a, a superfície ativa, a, a, a imagem cabe inteiramente dentro do Class Presentation. Então, aqui nós temos a nossa capa de apresentação. É, nós podemos adicionar uma página é, um pouco mais para baixo, né, então, a gente pode fazer isso aqui. E para facilitar, a gente faz assim, copiar e cola. Então, nós temos aqui mais uma capa. Tá? Trocaremos pela azulzinha. Então, novamente temos aí. E se a gente inverter, né, a gente pode aqui, ó, trabalhar com esse recurso aqui, ó, de ar. Vou reposicionar uma página para a devida. Então, vou colocar aqui primeiro a de capa com essa aqui para nós seguirmos, aí, então, em frente. Então, veja aqui que o nosso livro interativo, ele possui uma estruturação diferente, ele permite a inserção de vários conteúdos no mesmo recurso, e se eu apertar aqui para salvar, só para a gente ver como é que fica, nós temos uma apresentação muito mais bonita, né, no ponto de vista é, de usabilidade. Por quê? porque ele mescla vários recursos em um único. Então, nós temos aqui o nosso aquele Curse Presentation, né, que fica bem apresentado, com setinhas aqui bem é, amigáveis. Temos aqui um menu lateral que permite que o aluno é, passe pelo conteúdo assim, de maneira... Se <coughs> nós temos aqui um conteúdo com 50 páginas, e no primeiro ele ele viu 20 ele já pode pular imediatamente para é, essa página no caso. E temos aqui a mescla de vários recursos. Então, nós temos a, o acordeão, bem legal. Temos aqui o image hotspot, que clicando aqui, você vai ver que ele projeta essa informação. Então, é, é um recurso muito indicado àqueles que gostam de utilizar todas as ferramentas disponíveis. E a documentação da H5P explica o que cada componente faz. Então ele vai explicar que é que o, de Spotify, o que o faz, o que uma questão de verdadeiro ou falso faz, uma cruzadinha e etc. Espero que tenham gostado e estamos disponíveis para tirarmos dúvidas.